os caras também são filhos da puta Não, é, mas e outra coisa. Eu escrevi o livro através de um programa de voz. Eu, no notebook, com o um programa de voz, eu ia escrevendo, mandava para a Ana Cláudia Rezende, que fazia a revisão. É ah. claro que saía mal formatado, não é... Não, não, não tem sai 100%, de... né? Não, não sai nem 60%. E em sete meses... Eu escrevi um livro de 264 páginas que eu imaginei que não conseguiria fazer sem. e parei, porque senão ia virar a Bíblia. Conto, co é, como chama o livro, Angela? Um Cego de Olho no Futuro. Tá aqui, ó. Já, eu pegou, falo vida, tá já, já peguei aqui, ó. Tá Isso. aqui. Ó. Se puder chegar aqui perto, ó. Um Cego de Olho no Futuro, pela editora. Não... não fala o nome, depois eu te conto. Depois eu te conto. Vai tá, ter tá a segunda versão. Ah. Aliás, falando nisso, que, é eu que acho, já mudou a editora. Mandei né? pra você o seu. Apenas ah. uma pergunta, você leu? Eu li. Eu li a, a, capa. Eu li ah, a, a capa. A, a capa. <risos> é, eu li já, a capa. Já é um bom começo. <risos> que filho Eu li puta. a capa aqui, ó. Tá aqui, ó. ó é, é, é. E leu agora. Esse, Esse WhatsApp que tá. É se você um não livro. leu, como é que eu vou ler? Você precisa ler primeiro, depois eu desculpa Não, então desculpa que o pessoal fala. Você pergunta se ele é claro. O que, é que você gostou? Não, gostei de tudo. É, é, esse WhatsApp que está na tela é para comprar teu livro, Magela. É, tem muitas empresas legal, que estão comprando uma cota de 10, 50, sempre para dar para os funcionários, porque ficou extremamente resiliente, motivacional. E engraçado que eu conto os bastidores, né? os bastidores da escolinha, da praça. Eu, eu conto, teve uma vez que eu fui com um amigo meu lá na, na, na Praça é Nossa, ele tinha ido da primeira vez, a gente estava no camarim e estava o Moacir Franco. Aí, de repente, o sacano do Moacir Franco foi tirar a roupa eu não sei se vocês têm uma informação, o Moacir Franco, ele tem realmente a chibata. um talento enorme. É mesmo, é. é ele, ele é o Kid Bengala do humor. Caralho. É. Quando, quando, quando ele vem aqui, pede ele que pra tá... mostrar. Ah! Ah! Ah! Ah! Menino. E, é é Moacir Frango, né? Que o tá... pinto cresceu. Ah, tá goelando o outro, velho. Menino, mas, mas foi, olha, ele tirou a roupa lá e, e veio pro meu lado, meu amigo me Assustou. Tirou, tirou da rede e falou, Magela. Te contar um negócio, essas mulheres que estão com o Mocinho Franco, você pode ter certeza, não, não é por dinheiro, não. <risos> certeza. Que é uma, igno certeza. uma ignorância. Caralho, é. piro, piro do Mocinho, então. Não, é igual aquela piada, assim, os cruzamentos. Você sabe o que, é que dá o cruzamento de égua com, com jumento? O okay. quê? Dá dó. <risos> da dó <dor> da égua. <risos> Quando, ainda bem que eu não enxergo, porque diz que o negócio é horroroso. É mesmo? É mesmo o tripé. Né, e, e, e eu fiquei é sabendo. Não, você não sabe o, o, o veterinário da fazenda falou pra mim. É, falou sobre o porco, disse o orgasmo do porco demora 30 minutos. O que, que é isso? Olha que inveja. É, Caralho. 30 minutos? Isso é porque ele é porco. Já imaginou se ele fosse aciadinho, tomasse banho todo dia, <risos> é, passasse é. perfume? Porra, durava uma hora e meia, né? Agora tá explicando porque que o bacon é tão gostoso. Né? É, oh, verdade. É, ou não Caraca. é? Um lombinho, né? Um E o, Bil oh, o bilau. Oh. Eu não sei, que não enxerga, mas disse que o bilau. É saca rolha. Do porco, parece uma. Parece um parafuso, né? É, é. parece um saca claro, é Para né? En pra, en pra, pra encaixar com a porca. Ele né? gira, né? É, ele, ele é meio. <risos> pra encaixar na porca. Deus faz é, tudo certinho. Por Deus. isso que a porca é a porca. É. É a porca, exatamente. Pra poder, ó. Pra poder <risos> daquela... Outra coisa, bola. Você sabe por que, bola, hum. que o cachorro lambe o saco? Lá vem ele. <risos> Não sei, Magela. É porque ele consegue. <risos> <risos> <risos> Que coisa mais injusta, né? Gente? Na próxima você... imaginação, ah, eu quero nascer cachorro. Se eu, Se eu conseguir, você acho que ela é meu mesmo. Não. Ah, você não tem problema de custar. Ah, ah, eu vou tirar dos papás. Olha o que eu As pilas não tiram custar. Quando eu chegar em casa, a claro. mulher pode ir embora. É. É. Eu não preciso de você. Quero saber mais de você, não. A galera chama na mão e imagina na boca. <risos>